Olá, minha gente, estamos de volta aqui no Dialoga Ribeirão. E hoje o nosso comentário político é sobre o novo Toma Lá, dá cá. O presidente Jair Bolsonaro não entende de muita coisa. E uma das coisas que ele não entende é que o Brasil tem um presidencialismo de coalizão. E que, portanto, o chefe do executivo precisa dialogar com o Congresso, se quiser governar. Bolsonaro, estúpido como é, optou por xingar o Congresso e outras instituições. Deu no que deu. Até agora não governou um dia sequer. Seu argumento para não dialogar com o Legislativo é que iria implantar a nova política. Sem favores, nem tomar lá da cá. Os seguidores de Bolsonaro acharam isso o máximo. Acharam que a corrupção estava mesmo com os dias contados. O capitão finalmente encontrar a fórmula da ética na política. Tosse ilusão nem Bolsonaro nem sua corriola sabem que a política é a arte da negociação, da administração e composição dos conflitos de interesses, tendo em vista um bem maior, a governabilidade para o bem comum. O X da questão está na maneira, na habilidade, na competência com que isso é feito. É aí que se vê o estadista. Pois bem, como Bolsonaro ficou politicamente isolado, e depois de dois anos na presidência, ainda não disse a que veio, só fez confusão, resolveu agora aproximar-se do chamado centrão, ninho do fisiologismo político brasileiro, para obter as seguintes vantagens. Primeiro, para escapar do impeachment e da justiça. Segundo, tornar lei suas medidas provisórias em tema de costumes, que até aqui têm sido revogadas pelo Legislativo ou anuladas pelo STF. A eleição para a presidência da Câmara e do Senado foi a estreia pública de Bolsonaro no show do fisiologismo. Prometeu o ministério, verbas e cargos, que também viram verbas, a torto e a direito, encheu a bola do centrão o capitão retorna, portanto, à velha política, de onde na verdade nunca saiu, hein? Não há nada mais velho do que o jeito centrão de fazer política. Na base do toma lá da cá e de outras práticas menos louváveis. Retorna pelo pior caminho, Bolsonaro vai conhecer agora o jogo dos cargos, das verbas e similares. Ele esteve no Congresso e nunca viu isso porque nunca participou da festa. Era um deputado à margem de tudo. Não tinha moral nem força política para pleitear cargos nem verbas. Na verdade, Bolsonaro vivia das suas maluquices e das rachadinhas, ou seja... Mantinha suas bases, milícias, polícias e militares de baixo coturno, atiçadas com seus rompantes sob pena de morte, tortura, ditadura, caça aos bandidos e caça aos transviados em geral. E era isso que mantinha Bolsonaro, um deputado medíocre, em contato com suas bases e às vezes até com a mídia, onde aparecia como um deputado claramente folclórico para fazer rir. E sua campanha, além de financiada por esses colaboradores da base, era irrigada pelas rachadinhas, dinheiro público que seus funcionários de gabinete e funcionários fantasma, como a, a Valdo Açaí, por exemplo, que trabalhava no gabinete de Bolsonaro, mas nunca trabalhou, recebiam esses funcionários, recebiam seus salários e depois repassavam ao capitão para fazer... Caixa de campanha, ou se quiserem, caixa 2 com dinheiro público. Foi tão bem sucedido nessa prática provinciana das rachadinhas, como deputado e seus filhos como vereadores e deputados, que seus filhos herdaram o modo rachadinho de fazer política. Estão fazendo a mesma coisa. O Flávio Bolsonaro está lá no Rio de Janeiro enrolado com essa prática de peculato, que é crime fazer campanha com o dinheiro público recebido por seus funcionários no gabinete a título de salário. Quando acordou na presidência da república, levado até lá por uma coalizão golpista, Bolsonaro achou que era Napoleão Bonaparte e que faria tudo do seu jeito, sem dar bola para congresso, STF, ciência, universidades e coisas que tais. Achou que tinha o respaldo dos militares atulhados no governo e que estava por cima da carne seca. Foi uma burrada só. Ou melhor, uma burrada atrás da outra. Agora, o capitão volta murchinho com o rabo entre as pernas, e começa a distribuir verbas e cargos ao centrão, suprassumo do fisiologismo do Congresso Nacional. Fina flor do Tomalá-Dacá. Por incrível que pareça, isso pode ser até um bom sinal. Sinal de que o capitão desistiu de, do seu projeto autoritário bonapartista e resolveu negociar. É só um sinal. Não quer dizer que ele tenha desistido. Ele que até agora batia no peito e dizia que não negociava com ninguém, está negociando com o central. E de fato, ele não negociou, só com evangélicos e militares, mas também não governou, não fez nada. E o pouco que fez, era melhor que não tivesse feito. Por que o capitão terá mudado de ideia, de planos, de estratégias e de caminho? Duas coisas. Primeiro, Sentiu que uma ala importante dos militares não achava que o impeachment era uma má ideia, pois poderiam prosseguir com mourão na presidência. Segundo, percebeu também que os militares que o tutelam não estavam dispostos, pelo menos por hora, a embarcar numa aventura autoritária ou mesmo ditatorial. Enfim, Bolsonaro é isso um pascácio sem bússola, chegou ao Planalto por obra de uma colisão perversa entre mídia, empresários e setores do Judiciário e do Ministério Público, achou que tinha chegado lá por méritos próprios, não entendeu que o Planalto é só a dimensão simbólica do poder real e, assim, despreparado como é, meteu os pés pelas mãos e achou que ia governar sozinho. Agora... Depois de muito estrago, recolhe-se ao berço esplêndido do tomalá Cá e talvez ainda diga à sua plateia ingênua que essa é a nova política. Por hoje era isso. Quero pedir a todos e todas que continuem conosco aqui no Dialoga Ribeirão, curtindo nossas postagens no canal do YouTube, na fanpage, Twitter e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima. Você sabe...